Nós preferimos rapidamente analisar isso, ver o que era possível fazer, Pedi, inclusive mais de uma vez que o secretário fizesse todas as contas possíveis e necessárias lá para que nós tivéssemos uma realidade um pouco melhor, mas lamentavelmente aqui no estado a gente não tem outro jeito, nós só pagamos conta se tiver o dinheiro em conta. Não tem como pagar um fornecedor. que o secretário fizesse todas as contas possíveis e necessárias lá, para que nós tivéssemos uma realidade um pouco melhor, mas, lamentavelmente, aqui no Estado a gente não tem outro jeito. Nós só pagamos conta se tiver o dinheiro em conta. Não tem como pagar um fornecedor, pagar salário, pagar as obrigações que nós não temos como deixar de pagar no mês, sob o ponto de vista de comprometer ainda mais né, o fluxo do Estado, porque se nós não pagamos um empréstimo, isso sujeita o Estado a ter o vencimento desse financiamento, desse empréstimo, né, e pode ensejar, além de fazer o um desconto pela Secretaria de Tesouro Nacional direto, né, nos repasses que são feitos ao Estado, pode até ensejar em ruptura desse né, financiamento, desse fazer o seu vencimento antecipado. Então nós é, fizemos isso, apresentamos, porque é melhor dizer a verdade, aquilo que é possível fazer, do que ficar protelando, tentando. Nós queríamos fazer uma outra alternativa, mas também não foi possível por uma limitação sistêmica. Né? Nós pedimos lá a Secretaria de Gestão, a Secretaria de Fazenda, porque eu particularmente acho que não é muito justo você fazer o pagamento da forma que ela vinha sendo feita. Né? Nós vamos propor já... Pedimos, determinamos as áreas lá né, que façam, que promova o ajuste no sistema, tanto na fazenda, quanto na... que não recebe absolutamente nada. No próximo mês, nós traremos, se o sistema assim permitir, se os nossos técnicos, colegas de vocês, conseguirem fazer essa alteração, nós vamos mudar e fazer um pagamento por faixa de valor. Né, onde, dentro de uma... todos os 100 mil servidores, mais de 100 mil servidores, vão receber então um valor né, que o caixa permitir, 5, 6 mil reais, né, para todo mundo. Interessa quanto a pessoa ganha, né, vamos pagar ali, se for possível 5, se for possível 6, se for possível 7, né, o que a arrecadação nos permitir ter dinheiro na data do pagamento seria o dia 10, pagaríamos então a 100% dos servidores e à medida que for né, tendo a disponibilidade financeira, a gente vai complementando esses valores para aqueles servidores que têm faixa salarial maior. Então, isso é uma mudança que a gente já pedimos para que seja feita, e a limitação para não ter sido feita esse mês agora foi realmente de ordem sistêmica, né, de mudar ali aquilo que já tinha sido gerado, tinha sido empenhado e já estava liquidado para o pagamento. Então, nos disseram que não era possível fazer. Os lançamentos, né, houver alguns lançamentos assim, que nos chamaram a atenção está me lembrando aqui o secretário Galo né, alguns lançamentos de valores assim, muito altos né, que no meio nos chamou a atenção já pedi hoje a Controladoria Geral do Estado que faça uma auditagem naquilo lá pra gente não